O farrolete. Mano, deu nenhum episódio. Os caras tão brigando por chip. Vou falar a verdade aqui, mano. Você chipa quem você quiser. Tô nem aí. Acho ultra fofinho. Todos os casais possíveis ali. Eu não me importo. Desde que você não enche o saco de ninguém, mano. Chipa quem você quiser.